Então esse aqui é o sistema de expressão facial ele foi feito inteiramente usando os bones eu usei o shape case apesar de achar que o Glodot suporta essa feature do Blender, eu preferi usar esse sistema que eu achei mais compatível com o mecanismo que eu estou usando que ele é baseado em texturas e em alguns movimentos de malhas Mínimos. vocês podem notar numa área aqui na imagem que é uma área um pouco mais cinza isso é porque é um movimento UV diferenciado nessas partes onde eu posso trocar as texturas da boca e dos olhos e aqui temos o um sistema de movimento para implementar assim, as expressões deixou o personagem mover o nariz um pouco com os ajustes no olho deixar bem feroz ah. simplesmente alterando a posição desses bones aqui Vamos gente também o sistema de controles aqui clássicos, né, para aumentar a mão Mas o especial aqui vai é ser isso aqui esse controle facial na verdade é um experimento mesmo eu espero que ele fique decente, assim, visualmente o resultado final estiver é pronto deixa eu começar a exportar as animações para o Godot agora Logo vou ter meus vídeos com os resultados. Até o próximo.